Eu comecei a estudar no Instituto Federal do Sul de Minas em 2010, assim que o curso de Educação Física começou. Foi uma oportunidade muito boa. Além do bacharelado, eu concluí também a licenciatura. Decidi que queria trabalhar não só com a Educação Física Escolar, mas com a área da saúde. Desenvolvi vários projetos no campus, envolvendo as duas áreas. O meu TCC foi uma avaliação do índice de estresse dos servidores, utilizando como amostra a saliva. Por isso, decidi fazer também o curso de análises clínicas à distância para ampliar meus conhecimentos. Com a ajuda do Instituto, participei de muitos congressos. Dois deles no exterior, em 2015 em San Diego e em 2017 apresentei em Miami. Foi uma experiência incrível que me abriu portas para o futuro. E eu acabei de passar em uma seletiva para trabalhar de personal training em Abu Dhabi. Participe do concurso! Nossa história é 10 e venha comemorar com a gente. Confira o regulamento no nosso site.